Depois de muita especulação, a Fórmula 1 finalmente confirmou o novo formato dos finais de semana com corrida Sprint. Teremos agora uma classificação exclusiva para a prova curta, o que torna o evento independente da etapa principal, que por sua vez terá uma definição de grid no formato tradicional. E isso vale já para o GP do Azerbaijão. Assim, a sexta-feira será composta por um único treino livre e a classificação da corrida principal, a de domingo. O sábado, portanto, é quase um dia separado do restante do evento, com classificação e corrida sprint. Na prática, o que antes era o segundo treino livre em dias de sprint se torna agora a classificação em formato pocket, com 30 minutos de duração. O Q1 terá 12 minutos e elimina 5 pilotos seguido por um Q2 de 10 minutos que também elimina 5. O Q3 define os 10 primeiros colocados e o pole da sprint em somente 8 minutos. É obrigatório utilizar pneus médios para o Q1 e Q2, enquanto os macios são necessários no Q3. Esse formato foi acordado entre as equipes durante algumas reuniões que aconteceram nas últimas semanas, mas só foi oficializado hoje. Baku será a primeira de seis etapas com Sprint em 2023. E aí, o que você espera desse novo formato no GP do Azerbaijão? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. E claro, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio e ative o sininho para não perder nada por aqui.